Isso aí, para o tempo e já começa a beber água. Mas toma cuidado que tu vai se afogar na sua mágoa. Ei, que que aconteceu? Calça branca, casacão preto. Ei, Michael Jackson não morreu. Biridinho, ah ah Cê vai tomar. E yeah, aí, hey, Yodaime? Nome <risos> <Só> um esquisito <risos> pra caralho, seu Dani Calma! Né e eu caida, melhor você gravar na sua mente Bate na cara porque você é prepotente Claro que é o Michael Jackson, fica abaixo do pé Veio todo prepotente e hoje vai voltar de ré Muito engraçado, ele é fioqueopato Mas ele não tem o De rima. Eu fico zero de rima, meu mano, tá ligado que você é um ridículo. Eu fico zero de rima, 298 dentes mais de milhão de título. Porque você sabe que, é que aburo, meu mano, sabe que tu vai sair morto. Eu tenho zero de rima, se você tem um o dobro, eu quero ver se você mete com o bigode, tô. Não, dobro, eu só tenho números. porque eu sou leal. No final eu sou 4-4-4, porque nessa porra eu aguento ser real, hein? Você não. Não faz freestyle, não é sentido trap, mas é Rafa Moreira, eu piso na sua cabeça, isso não é geladeira, mas é 777. É 777, ah, essa rima aí é muito decorada. Rafa Moreira não canta na aldeia que ele quebrou o Mike na última temporada. Tá ligado como é que é agora tá de brincadeira? Não sobe em cima não pô, faz o corre e enche a geladeira. Vai. Papa, que pariu, que eu acabo contigo, sabe que eu acabo mesmo se o beat não foi de drill Tu falou de 10 anos Não corre, só que hoje você vai tomar no cu Vai perder pra mim, vai voltar pro sul De companhia pro Adolescente, oh! Oh, galera, entende? Nesse momento, o que tá ocorrendo? Falaram até que ganhar era impossível. Eles vão ver o milagre acontecendo. O bagulho é louco, limpe tu rima até amanhã. E te machuca na terra do nunca, você nunca mande nem a Peter Pan. Cheguei aqui pra te bater, que nesse momento sabe eu tô sozinho. Com o Johnny do lado aqui, nesse Se juntou, só pra matar os dois amiguinhos. Agora o bagulho é louco, cê sabe tá no Terra História Steel. Hoje a dupla de Guarulhos vem o bruxo do Brasil. É, o bruxo do Brasil, só que em questão de rima não tem bruxaria. Já o Brenos quando faz o um, flow, eles falam que é magia. aí você falou que matar teus amigos, sabe que é o já sei sem ele, eu mato amigo e o inimigo Não pode vencer, então junte-se a ele Mas tá bom, que menos que quebra suas duas pernas Porque minha rima é eterna Satisfação, Johnny, deixa eu perguntar Já tomou pros dois, todos os dois você quer apanhar Você vai virar de fundo eu aproveitei essa batalha Pra matar É os dois juntos Não pode querer. Que, já que tem que se juntar a ele Por isso que você é fez dupla tá com o JP é. Então tá por elas no round Eu não sou o um Peter Parker Jogo igual Peter Crouch Ou igual Peter Parker Eu quebro a as suas asas Pois Peter se hoje é sem voltar pra casa Acho melhor falar a pena Cê não tem ideia cheque Fratura na cabeça Você é o um Peter Jack E ainda oh. vem a que ainda existe disputa de ego Não existe disputa de ego Eu faço um improvisando É o Peter Sheck sem o Peter Meu cheque eu tô contando Você não entende que o da massa Faz a mais que é boa, vai além Quer falar de Peter Parker Mas se você fosse útil dele, você Maria bem oh. Você não vai ficar feliz Seu cheque eu rasgo 2023, manda no Pix oh! ah, Eu posso mandar até no um Pix Hoje o CNC vai matar a Asterix E o Obelix que tá achando que sou irmão Mas pra mim não, por isso eu corto com a daga Nessa porra aqui a república não é tcheca, Mas minha rima é uma praga oh! Dan MC versus da Neo, RJ na improvisada É o Neo, o Nil então quero ver como é que tu vai se esquivar da rajada Pega a visão do bagulho que hoje cê sabe que tu se fudeu Já que você é o Nil, hoje você vai tomar porque você trombou o Morfeu Eu vou contar sua Matrix, sabe que eu chego e já acabo contigo irmão, você achando que você é meu amigo Eu vou te colocar no meu bolso, mas calma que eu vou pro RJ Aí depois eu te deixo na porta da sua casa e Aí dia, pra Tu pra esse idiota você não acompanha o beat de funk, subindo no rank costa do mafim O que eu tô? Pique trogba, pique bate te bata sim Você falou que lá no RJ até rei. acabei com isso aí Mano, agora você perdeu, o é sujeito homem Não sou Matrix, eu sou procurado em vários países por matar o Johnny Acho que agora se fudeu, meu mano esse cara só chora, cê decora Percebi que realmente o Johnny morfeu, dormiu até agora como é que eu sou o Johnny MC? o Johnny é Morfeu, dormiu até agora, acordou pra poder botar o Léo pra dormir é que eu não sair agora, como é que eu acabo sem zelo? Pra dormir, fudido, lembrando de mim, porque eu sou seu pior pesadelo É tipo um ruim nacional, cê toma um pau, mano, eu vou falar Cê tá apanhando pro Léo dormindo, imagina na hora que o monstro acordar Tipo o com o K melhor cê beber uma água Que o seu pulmão tá fudido, vai se refrescar Olha oh, de graça meu mano, sabe que pra rimar você não serve Falou que o pulmão do Johnny tá fudido, suave, já comprei dois na deep web Não tem problema nenhum meu mano, sabe que agora eu vou te amassar Sabe que na sua cara eu ri, não Só o carão com caia Carol Kk eu vou fazer isso no bate, Se for a Carol KKK vai tá pendurado na minha estante E agora, vou avante, porque você é coadjuvante Você pode levar o que você quiser Porque o troféu vai tá na minha estante Você sabe como é que é, não é brincadeira Igual você falou pro refeio, coloca lá na estante, otário Pra ficar juntando poeira porque... Se eu guia acabo na frente dos meus É caro cacá, tipo cacate, Te ganho agradeço pra Deus é. Sabe por que que você se fudeu? Eu não desvalorizei seu título E você quis desvalorizar o meu Pode pegar poeira na estante Você vai perder porque eu sou do Coliseu Se pegar poeira na estante Vai virar valioso no museu uh! Muitas? Uh! Você não sai com vida, acompanha a batida. Acho que seu corpo vai ficar estirado no meio dessas avenidas. Aqui em Barueri, acho que você já tá sem sorte. Eu não fui lá pro Johnny com vida, mas hoje o canto te convida pra conhecer a morte. Em cima dessa praça, embaixo dessa lona, a lona que você beija é outra, eu faço pistola e mesmo sem diploma. Hey, é por isso, meu mano, que hoje tu pede carona. Mas aí, meu amigo, você monta o um império, não né? Chega aí já de desmorona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 batida, vai ser muita sorte se o Johnny sair com vida, então vai vendo, até porque é mano, você tem copiline, a única coisa que eu te convido é tocar punchline, toca punchline, pega a visão que você não tem fone, você me convidou pra falta punchline, eu mandei só que na tua hora faltou, me tudo te matou, nesse momento você sabe que agora já tô pronto pra briga, pode falar até tá do Johnny com vida, construo minha casa é o Johnny com vida, será não rima na moral, é que você fala pro Rio de Janeiro, Falou que tem viga, agora essa tela é que você nunca pisou na favela É a viga que atravessou sua costela Vai parar! o que é que esse cara falou? Você tá torcendo pra viga atravessar costelas costela de morador? Esse cara tá mandado, meu mano eu sou verdadeiro Já que é viga, é Johnny Conviga, então receba, é Luba de pedreiro 2, 1, RIMA Ei, não é Johnny Conviga. Eu sigo invicto, é Johnny convicto, é Cante convicto. Vai vendo qualquer diferença, por isso mano, que o mano com Candy já torra. Porque agora meu mano, você vai ser o que pra quem matar com o cão. Todos sabe que nesse momento você perdeu no labirinto. Tiramos é Johnny convicto e nesse momento é Vito invicto. Agora você pega oh. a visão que minha rima ela é marítima. É Vito invicto e convicto, cê perdeu Aqui já tá morto. Coitadinho do MD. Escolheu estudante com tanta gente pra escolher. O um rascunho do capeta. Ah, você quer vir me gastar? Eu sou o um rascunho do capeta. Você é foto do capeta só que 4K. Ah, Namorou um amigo com humildade de disciplina, escolheu o fraco não, porque não liga pro rap a gente tá ligando só pra rima. Olha só, amigo, foi falando rap, tá ligado meu amigo tu, é o imersinho, de nascimento de Cabeludo atomico espino, no cabelo bom Deus desceu o cabelo cresceu e já tá enrolando na língua. Não tô entendendo qual foi da sua. Falo para tu, falo para tu. Cabelo tá grandão quer fazer de enrolado com os cabeludo. Não, não, não. falar vamo, tu Quando que vem a falar esses aí, papo de tu, fala de puteiro, logo tu maior. Irmã, então cê tá sabendo bem que isso? O cara quer falar de puteiro Você nem sai de casa Mas se saísse você ia ter pro puteiro Se a aí? prima tampa lá cê entra de casa Tu quer falar de beleza? Eu não tô te entendendo Tu entrou no salão de beleza e a beleza saiu correndo Banque, você tá assustado tá... Tu foi pro baile, foi que caiu e foi pisoteado. O barulho